Salve galera, a gente vai continuar conversando então com o diretor da Japan Rouse em São Paulo, o Cláudio Kurita. Ele está conversando com a gente, começou o primeiro, no primeiro vídeo ele falou mais sobre os esportes, algumas diferenças dos esportes entre Japão e Brasil, esporte mais popular, o vídeo, a gente vai colocar o link do vídeo para quem quiser assistir aqui na tela. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura japonesa, Cláudio. É, Cláudio, o que, que você destaca da cultura japonesa que seria assim, digamos, diferente da cultura brasileira? Olha, tem bastante coisa, né? Acho que assim, é, o Japão ela, ela é, um, é um país né, é, que já... É, tem muito mais né, tempo que o Brasil, né? então ele tem muita coisa de, de, de, de tradições né, ligadas, a gente, então vai desde a religião, né, que muda completamente, né? então lá a gente tem o xintoísmo e o budismo muito forte, aqui a gente tem essa coisa é, do catolicismo, e aqui como a gente teve essa colonização portuguesa né? vem muita coisa né, de Portugal dos países latinos também que estão próximos aqui do Brasil então se assim, eu posso destacar que assim, o Japão é totalmente é, é, diferente então as pessoas que, que vão estar tá acompanhando as Olimpíadas né, vão estar tá ligadas aí nas, né, é, nas matérias que vão ocorrer lá em Tóquio né, vão poder é, ver que o Japão ele tem é, é, é uma, uma, uma diferença é, bem grande com o Brasil né o estilo do o estilo né do, do próprio brasileiro e do japonês eles são bem diferentes né então assim é muita coisa né então são são desde das, das, das Artes das Artes desde a parte de, de, de da, toda a parte cultural né então ela é bem diferente do Brasil então as pessoas vão poder acompanhar é, aprender um pouquinho mais né, nesse, nesse momento olímpico né? poder estar tá aprendendo um pouquinho mais sobre sobre o Japão é, e assim agora Falando um pouquinho o inverso, tem alguma coisa que você consegue destacar em relação semelhança entre brasileiro ou japonês ou não? É realmente tudo diferente. Olha, é bem difícil, né? Hoje o mundo está bem globalizado, né? a gente tem essa coisa da globalização aí, tudo, as coisas, a comunicação também é muito fácil né? entre, entre, entre os, os dois países. Mas, assim, o, nós temos uma coisa bem interessante, né? Então, você falou, é, nós temos aqui no Brasil, é, hoje, estimado 2 milhões de japoneses e seus descendentes né? aqui no, no Brasil. Então, é, existe uma, uma influência muito grande né? desses desses 2 milhões, né, que hoje a sua grande maioria é aqui em São Paulo, cidade, no Estado de São Paulo, também muito no Paraná, né, nós temos nas cidades, cidades como Maringá, Londrina, Curitiba, né, então a gente tem também no norte. Então essa presença japonesa, né, pode, pode ter essa, né, ajudou muito aos brasileiros conhecerem um pouco mais sobre, sobre a cultura japonesa, né, através das suas entidades, das suas associações. Então, assim, são associações que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, fazendo seus festivais, divulgando a comida, a culinária, divulgando o esporte, a cultura. E, ao mesmo tempo, lá no Brasil, ou lá no Japão, a gente tem é, mais de 200 mil brasileiros lá no, lá no, lá no Japão. Né? Esses brasileiros, é, alguns descendentes, e alguns não, que são casados né, com seus descendentes, que estão lá, né? 200, mais de 200 mil brasileiros, estão lá no Japão também, né, mostrando um pouquinho, né, do, do do Brasil através também de tudo isso, né, de tudo isso lá no Japão. Então, assim, existe sim né, essa essa essa presença marcante nos dois países, né, de uma grande comunidade e que isso acaba assim, né, afetando, né, a sociedade, as pessoas começam a conhecer mais, né. Então, é, mas o, o japonês e o brasileiro é, é tem várias tem várias tem várias diferenças mas eu posso dizer uma coisa quando eles se encontram o Japão e o Brasil existe uma simpatia muito grande né do japonês né do, do, do povo japonês com o brasileiro e eu sinto a mesma coisa aqui do brasileiro com o japonês né sentir uma sensação boa né então de ter essa de, de, de ter uma sensação de confiança de ter uma sensação né? então assim é, é bem interessante isso né muitas vezes são opostos né? então a gente está realmente em polos opostos, né, do, do mundo, mas eu vejo que é, os, os dois povos é, gostam muito um do outro, tem um respeito e um carinho muito grande. É, e você acha, Cláudio, que de alguma forma o, o fato de você tá falando de São Paulo, a maior comunidade japonesa fora do Japão, você acha que essa essa essa energia que existe entre brasileiro e, e japonês, o fato dessa comunidade tão grande em São Paulo, de alguma forma, ela influenciou nisso? Sim, sim, sim. Eu vejo que é evidente que vários hábitos né, dos brasileiros, né, não só dos paulistas, né, é, vários hábitos ou tradições foram incorporadas. Né? Então, o japonês trouxe né, várias, várias, várias coisas. Então, por exemplo, é uma das, um dos pontos que nós sempre comentamos, por exemplo, a alimentação japonesa, né, que é uma alimentação... É baseada né, em vegetais, legumes, né, verduras e, e isso é, a, com a vinda dos japoneses, então né, todo a gente tem um cinturão verde, né, de que aqui próximo de São Paulo onde os japoneses começaram a, a, a trabalhar o campo, né, a agricultura. Então, essa é a origem também do, do, do, da vinda dos japoneses para cá, né, para o Brasil, que a maioria veio para trabalhar nas fazendas, trabalhar nas, né, na, na agricultura. E, e a gente sente muito isso, que o japonês começou a trabalhar com os legumes, com, os, com isso, e aí começou essa parte de, né, de, de, de mostrar para o brasileiro né, essa... essa essa vamos dizer assim essa parte do do do, do, desse, do alimentar com, com os vegetais, né? E fora isso outros costumes, né? Então vai, são várias coisas que a gente vê que que o japonês, é, os japoneses, os seus descendentes contribuíram bastante aqui para o nosso país, aqui para o Brasil, né? Legal. É, inclusive, eu não sei nem se pode falar isso, mas assim, é, sushi é uma coisa que o brasileiro gosta muito. É muito diferente o sushi. É, brasileiro do sushi japonês mesmo o original lá ele é muito diferente ah, leandro é, é, nós temos aqui claro né tanto acho que no rio de janeiro em são paulo em vários em várias em várias cidades nós temos né, restaurantes tradicionais né que, que trazem né, a culinária tradicional do Japão, através do, né, do. O sushi e o sashimi viraram grandes embaixadores da, da, da gastronomia japonesa. Né? Então, as pessoas, muitas vezes as pessoas pensam: nossa, então, você come todo dia lá no Japão sushi e sashimi? Não. Né? Sushi e, e, e sashimi no Japão é um prato é, é um prato que também não é. É, é, um, é um dos pratos né, da culinária japonesa, mas não é. As pessoas se limitam a só isso. Então, acha que é isso, aí, todo mundo que está no Japão come todo dia? Todo dia sushi sashimi, né? Mas é, o pessoal é, é, é, é, tem outros pratos. Né? A culinária japonesa é riquíssima, mas assim realmente a, a, o, o brasileiro, como um bom brasileiro que né, é, adaptou a pizza, adapta todas as culinárias do mundo que chegaram no Brasil, eles foram é, se adaptando. A, a, o sushi foi a mesma coisa, né? Então a gente vê algumas invenções que chocam um pouco o japonês, né? Quando a gente fala que o pessoal usa geleias, né? De coloca, coloca um monte de fruta, tipo de fruta, o próprio cream cheese, enfim, maionese. Tem muita coisa assim que, que, que, que, que choca muito o japonês. O japonês fica assustado com esse, com esse sushi brasileiro. Mas alguns que experimentam até, assim, não é que eles entendem que existem essas adaptações é, em cada país, né? Mas, realmente, o brasileiro é muito criativo, né? Legal, vamos ver se o Brasil vai conseguir usar também essa criatividade lá nas Olimpíadas para ver se a gente consegue alguns resultados bacanas lá. É, obrigado, Cláudio, por mais essa conversa. E final de semana a gente volta para falar mais um pouquinho, no próximo final de semana. Legal, obrigado, pessoal.